Boa noite, igreja, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico e quero convidar a todos para orarem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu que isso que aqui, aqui, vamos comentar e falar, seja da tua vontade e que seja um instrumento teu, em nome de Jesus, amém. Muitos irmãos da igreja aqui sabem que eu há muito tempo venho estudando a questão do amor, e vou falar um pouco sobre isso, e quero convidar os irmãos a acompanharem, 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece não se conduz inconvenientemente e é aí que eu quero parar agora e esse vai ser o nosso assunto hoje não se conduz inconvenientemente de que outro modo? qual é a outra palavra que nós podemos usar para essa expressão? eu digo respeito o amor respeita e respeito na sua origem em latim, significa olhar outra vez. Ou seja, quando você respeita uma pessoa, você olha duas vezes para essa pessoa. O respeito exige que se cuide de leis, se respeite leis nós devemos respeitar e ser obedientes, respeitando, sendo obedientes, desculpe a expressão. E quando falamos em respeito ou em falta de respeito, muitas vezes nós estamos falando de desprezo. Mas objetivamente eu quero falar de uma das formas mais veladas de falta de respeito, que é a questão do julgamento. O julgamento, é, para ser melhor entendido, eu queria falar de uma história que está contada no primeiro livro de Samuel, que eu particularmente acho hilária, principalmente em alguns trechos, é uma história que acontece entre Saul e Davi. Antes, no entanto, só para lembrar os irmãos, eu sei que a maioria conhece essas histórias, Saul foi o primeiro rei de Israel, instituído por Deus, firmou seus direitos, conquistou a confiança do povo com os resultados de suas campanhas no entanto, cometeu pecados graves, dos quais quero destacar dois. Arvorou-se como sumo sacerdote, usurpando temporariamente o cargo de Samuel e desobedeceu a Deus quando guerreou com os amalequitas, salvando o rei e o melhor do seu despojo quando lhe tinha sido ordenado a destruição total de um povo que Deus abominava. Após esse fato, a palavra de Deus veio por meio do profeta Samuel, que comunicou a Saul: olha, eu estou arrependido de ter-te feito rei e vou providenciar um outro para o teu lugar. Deus já estava preparando Davi. Davi, é, quando aceitou o desafio, de lutar contra Golias, já tinha sido, de um certo modo, determinado por Deus: olha, esse será o rei. E quando Davi conseguiu vencer Golias, o que aconteceu? O povo passou a festejar mais a Davi do que Saul. Isso fez com que Saul sentisse inveja, e com o argumento de que Davi queria tomar seu lugar, passou a persegui-lo. Apesar de não ser verdade isso, né? porque Davi não queria tomar o lugar de quem foi ungido pelo Senhor. E assim, Davi teve que fugir e se esconder. E aí vem a história que eu mencionei. Primeiro a Samuel, versículo 1. Quando Saul voltado de perseguir os filisteus, foi lhe dito Eis que Davi está no deserto de Engede Tomou então Saúl três mil homens, escolhidos dentre todo Israel E foi ao encalço de Davi dos seus homens Nas faldas das penhas das cabras monteses Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna Entrou nela Saul a aliviar o ventre Ora Davi e seus homens estavam sentados mais, no mais interior da mesma. Então, os homens e Davi lhe disseram, Hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração por ter cortado a orla do manto de Saul e disse aos seus homens O Senhor me guarde de que eu faça mal tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor Com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna Prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, e saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: Ó oh, rei, meu senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é o ungido de Deus. Olha pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de ao ver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem tal, nem, rebel... nem mal, nem rebeldia. E não pequei contra ti, ainda que andas a caça da minha vida para matirares. Eu acho hilária essa situação porque eu tento imaginar isso. Né? E eu sempre caio na risada quando, <coughs> quando eu imagino. Porque, vejam, olha só a posição que Deus colocou Saul Naquela hora em que mais estamos distraídos, indefesos, focados naquela atividade, mas totalmente despreparados para qualquer reação, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Mas continue imaginando: Davi foi lá, mas não matou, respeitou Saul. Foi lá, antemão, deve ter prendido a respiração né, diante da situação. Porque com uma mão deve ter segurado o manto, com a outra a faca para tirar aquele pedacinho. E não matou Saúl, porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor. E mais do que isso, respeitou porque ele viu que pô, aquela era uma posição e que Saúl estava, de extrema fraqueza, para não dizer outra palavra. E Davi só falou com o rei, depois que ele saiu da caverna. Mas mais do que a questão do respeito, tem uma outra coisa muito importante nesse contexto E é sobre esse pequeno detalhe que eu quero chamar a atenção Davi mostrou o pedaço de manto Na verdade Saul não viu Davi atrás dele Nós em outra situação, talvez, será que nós acreditaríamos que Davi realmente cortou o manto? Será que não poderia ter sido um soldado, meio que corrupto, meio que rebelde, pudesse ter ajudado Davi? E ter cortado aquele pedaço do manto em alguma outra ocasião e dado para Davi? Mas a Bíblia aqui mostra, para quem continuar lendo, que os irmãos podem fazer isso mais adiante, que Saul acreditou em Davi. Mas vejam bem. Davi mostrou uma evidência. Evidência é apenas uma indicação, um sinal de algo que está sendo afirmado e que tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso. E nós, cristãos, temos que prestar atenção a um detalhe. Quem lida com evidências são advogados, detetives, delegados, juízes. Advogados é que procuram brechas na lei para utilizar evidências. Mas isso não é cristão. Muitas vezes nós estamos diante de evidências e começamos a tirar conclusões. Cristão não lida com evidência. Cristão lida com fato. E mesmo assim, os fatos têm que ser procurados, em, em, ser entendidos. Tive uma, uma experiência muito engraçada com essa questão de evidência. Há muitos anos, quando meu filho mais velho ainda morava conosco, é, numa noite de um sábado, ele resolveu é, participar de uma festa na cidade vizinha e me pediu que eu levasse. E falou para eu não me preocupar que, na volta, ele pegava carona com algum conhecido, com algum amigo. Fomos em direção ao local da festa, e, ao chegarmos na rua onde ficava o prédio, percebi que íamos ter problemas porque é, é, a rua era estreita, tinha carros estacionados dos dois lados, praticamente só dava para passar um carro ali no meio daqueles dois lados estacionados, e tinha uma fila enorme, provavelmente para entrar no estacionamento do, onde era o local da festa. Vi que aquilo ali ia levar, no mínimo, sei lá, 20 minutos, meia hora, aí imediatamente o que eu fiz? Olhei para o lado, olhei para trás, e comentei com meu filho, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar e vou passar por uma outra rua, e não vou te deixar bem na frente do local da festa Mas vou te deixar perto ali Certo? E vi que atrás não tinha carro E quando olhei para trás Vi que tinha uma entrada Dei a ré no carro né, Com a entrada Naquela entrada E quando eu quis arrancar Pô, vieram dois, três carros E eu não conseguia arrancar de modo imediato E aqueles carros eram pastores. Estavam passando. E o último carro parou exatamente onde estava para eu sair. E no banco de trás tinha um rapaz com uma latinha de cerveja na mão. E balançando a cabeça, provavelmente dançando alguma música dentro do carro. De repente ele levantou, botou a cabeça para fora da janela, assim, pendurando-se do corpo quase que todo para fora. Olhou para mim e disse: Aí tio, hein? Se dando bem, hein? Eu na hora não entendi, nem, nem meu filho assim. Né? Perguntei, entendeu o que está que falando? Eu, não. Mas daqui a pouco aquele carro foi embora e finalmente consegui uma brecha para sair. E quando eu saí, manobrei, e estava me afastando, e, de repente eu vi no espelho retrovisor algumas luzes piscando. E aí eu entendi, percebi que, na verdade, eu tinha virado a volta na saída de um motel de alta rotatividade. Na hora, eu até ri quando falei com meu filho, depois, quando eu contei para minha esposa, olha, é engraçado, né? Mas, de repente, pensei, ah, imagina se alguém que não, me, que não conhece meu filho e me vê ali, Aquela evidência que conclusões ele chegaria? Provavelmente, né? Eu seria julgado, condenado. Jesus fala no Evangelho de Mateus sobre essa questão de julgamento. Está lá em Mateus 7 Versículos 1 um e 2, versículos extremamente conhecidos. Esse tempo que eu procuro aqui, também estou dando tempo para que os irmãos procurem em casa.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 também bate na mesma tecla, diz que não importa que sejamos, quem sejamos, é indesculpável quando julgamos quem quer que seja, porque quando julgamos a outro, a nós mesmos nós nos condenamos, ainda mais quando fazemos as mesmas coisas que condenamos. Isso está em Romanos 2, 1.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 baseado Em evidências Nossa natureza Infelizmente faz com que A parte de qualquer evidência Já façamos um julgamento Diante da evidência Nós gostamos de soltar a imaginação Criamos suposições Alternativas Histórias e nem sempre nos preocupamos Em verificar Se são verdadeiros ou não Gostamos de ir além dos fatos Alguém passou por nós e não nos viu e não nos cumprimentou Normalmente muitas vezes né, Começamos a fazer julgamentos oh, é, é, Cara soberbo Ele nem olhou para mim Só que sabemos o que está acontecendo com esse irmão Com essa pessoa Talvez ela esteja com um problema grande Ela não consegue olhar para o lado Muitas vezes, quando a gente vai em lojas, vai em restaurantes, em lancherias, muitos de vocês já devem ter passado por situações em que as pessoas que estão atendendo parecem que estão de mal contigo. Converse com essas pessoas, crie oportunidade para conversar você vai descobrir que provavelmente existe um grande drama por trás daquela postura que a pessoa tem naquele momento. Nós julgamos aquilo que vemos, não só apenas o que vemos, mas também julgamos coisas adiante. Assim como com a visão, também julgamos quando usamos nossos outros sentidos, audição, tato, olfato, paladar, os, os, os sentidos... Eles são ferramentas preciosas para constatarmos o que os fatos mostram, mas infelizmente também são ferramentas que ajudam a imaginação a, entre aspas, descobrir o que os fatos não mostram. O segundo aspecto levantado por Jesus é o julgamento firmado na hipocrisia. É o julgamento de quem aponta o defeito no outro, mas tem o mesmo defeito, é até pior. Jesus se questiona porque vemos o cisco no olho do nosso irmão Porém não reparamos na trave que está no nosso próprio olho Como podemos pedir a um irmão para que ele deixe tirar o cisco Quando temos uma trave no nosso Isso está lá em Mateus 7, versículos 1 e 5 a questão é assim para ganhar um pouco de tempo Eu não vou ler porque praticamente já resumi ele e Paulo pergunta se nós achamos que escaparemos do julgamento de Deus, se fazemos as mesmas coisas que condenamos os outros. Isso está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 3. No Evangelho de João, há uma história da mulher adúltera. Quando trouxeram uma mulher, peguem adultério, e questionaram Jesus se deveriam apedrejá-la, Jesus respondeu... Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso está em João capítulo 8, nos versículos 3 a 11. Talvez seja esse o pior aspecto do julgamento. Julgamos as pessoas por atitudes e por comportamentos que nós também, não, que nós também temos. Nós julgamos as pessoas por atitudes e por comportamentos que nós acreditamos e avaliamos de acordo com os nossos conceitos. E a questão não é somente fazer o julgamento, mas normalmente já, além de julgamento, nós condenamos, já determinamos a sentença. Vou falar em sentença temos que tomar muito cuidado com outra coisa nós gostamos muito de dar conselhos para os outros eu sei que eu sou aceito né? provavelmente os irmãos também gostam quando vem uma situação eu já oh, posso te dar um conselho na maioria das vezes esse conselho é resultado de um julgamento muitas vezes a gente se propõe a dar julga é, conselhos e a gente nem pergunta se a pessoa quer, a gente já sai dando de graça e tem aquele ditado, se o conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Às vezes, a maioria das vezes, os conselhos não tem nada a ver, porque você não sabe o contexto. O conselho ele tem que ser dado dentro de um contexto. Você tem que entender o que que a pessoa está passando, o que que tem com ela para aí sim devidamente orientá-la. É esse o trabalho que nossos orientadores aqui fazem. Não são simplesmente julgamentos. Na verdade, é muito bacana se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, mas se for dar conselho, tenha realmente certeza de que você tem os fatos que conduzem para uma ajuda adequada. Julgamento, mais do que falta de respeito, é também considerado um ato de soberba, porque há uma postura clara de superioridade. Quando você julga, eu sou um juiz, e você aponta algo de errado para outra pessoa, é como dizer, eu sou melhor do que você. Quando julgamos e guardamos esse julgamento apenas para nós mesmos, temos apenas um acerto com Deus. No entanto, quase sempre revelamos para outras pessoas os nossos julgamentos. Sem dúvida nenhuma, a boca é a maior causa de destruição de relacionamentos. Vocês sabem o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 3, versículos 2 a 12, quando ele fala dos males da língua. As palavras ditas a partir de julgamentos elas são muito mais poderosas do que algumas armas porque elas podem arrasar moralmente uma pessoa temos que tomar cuidado com o que falamos pois as palavras podem queimar podem destruir e depois de ditas permanecem elas não voltam mais, não desaparecem é como uma queimadura na pele elas deixam marca é o que Tiago diz nas suas nos seus dois últimos versículos do trecho que eu citei que a sua língua mostra principalmente aquilo que você é se você é doce, suas palavras são doces. Se você é salgado, suas palavras são salgadas. Há pessoas que gostam de colocar pequenas chamas para ver a floresta pegar fogo. As piores são aquelas que alimentam, como disse uma vez o pastor Marcelo Martins, com quem eu trabalhei lá em São Paulo, em uma pregação, quando surgem aquelas famosas fofocas santas. Fafoca santa normalmente começa assim, ó, oh, você soube que o irmão fulano de tal. Jesus várias vezes chamou a atenção para que cuidássemos ao falar, mas que também cuidássemos das coisas do nosso coração. Ele pergunta em Mateus, como, como podemos falar coisas boas se somos maus? E completa dizendo, Jesus dizendo, né? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Isso está em Mateus, no capítulo 12, versículo 34. Há um outro trecho no mesmo evangelho de Mateus, em que Jesus novamente menciona a questão do falar. Quando os fariseus questionam Jesus, por que seus discípulos não lavavam as mãos quando comiam de acordo com a tradição? E ele respondeu que não é o que entra pela boca, que contamina o homem, que, ele, que faz ele ficar impuro, mas sim o que sai, ou seja, daquilo que falamos. No mundo de hoje, nós não falamos mais só com a boca. Temos uma língua que se deita sobre o teclado de um computador ou sobre o teclado de um celular, e utiliza as dezenas de redes sociais disponíveis para falar, para se defender, para se soberbecer, para ofender, para atacar, para se massificar contra ou a favor de algo e sei lá o que mais. Em vez de uma língua, agora temos mais órgãos. Não é só a língua, temos os dedos, às vezes dois, quatro, oito, não sei, depende de quantos você usa para digitar. A essas alturas você deve estar apavorado pensando acho que não vou poder mais falar muitas vezes eu cheguei a pensar isso ah, eu acho que não vou poder mais falar porque eu falo muito besteira eu faço eu julgo demais eu já saio detonando a questão é que a gente tem que cuidar para falar com sabedoria é necessário ter o controle da língua Porque a língua emite os julgamentos Tem alguns provérbios que são muito interessantes Por exemplo, provérbios 13, capítulo 13, versículo 3 Quem toma cuidado com suas palavras Protege sua própria alma Porque quem vive falando tudo o que pensa Acaba arruinando sua própria vida. Outro provérbio, capítulo 21, versículo 23. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com suas palavras. Perdão Sempre que possível Pense bem antes de falar Quanto mais tempo você conseguir Para refletir antes de abrir a boca Melhor Porque mais sábias Serão as suas palavras Há um provérbio Do 20 25 Que diz que é loucura fazer promessas a Deus E assumir compromissos com Ele Sem antes pensar nas consequências depois das coisas ditas não há como retornar não existe apagador para palavras faladas porque o homem falso se isso está lá em provérbios 10, 10 o homem falso enche sua própria vida de desgosto e um tolo falador acaba arruinando a sua vida Existem pessoas que quando veem alguém caído Alguém por baixo Gostam de pisar em cima Para mostrar que são melhores Ou gostam de pisar em cima para subir na vida Espero que você seja uma pessoa diferente Alguém que estenda a mão E use todas as suas forças para erguer quem está precisando de ajuda provérbios 12 25 diz um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado mais uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças lembre-se do respeito às pessoas lembre-se de deixar que o Espírito de Deus te conduza lembre que o problema não é a boca em si, mas o coração e o que dele emana ore e peça por isso lembre-se Evidência, fato, evidência, fato, evidência é algo que existe mas que pode ou não caracterizar algo como verdadeiro, o fato em si, sim, aconteceu, você viu aquilo realmente acontecendo, Você de repente vê uma criança Passa correndo, chorando Oh, alguém bateu nessa criança Isso já é um julgamento Você viu a criança correndo Chorando Ela pode ter caído Ter se machucado Ah, você viu Alguém batendo Numa criança Aí é o fato só que quero lembrar de novo Tem que entender Por que aquela pessoa estava batendo na criança É certo? Não, claro que não É preciso entender Para aí poder Orientar e aconselhar de modo adequado Aquela pessoa Que tomou aquela atitude indevida Evidência e fato. Há muito mais para se falar sobre respeito, sobre né? mas acho que para hoje, para esse início de semana, os irmãos podem refletir um pouco, estudar um pouco mais e espero que realmente eu possa ter sido usado como um instrumento do Senhor para que você na sua casa, nos seus relacionamentos tenha melhores resultados. Quero orar novamente com os irmãos. Senhor meu Pai, quero agradecer a oportunidade de repartir todos esses estudos que eu estou fazendo com meus irmãos. Espero que ele realmente eu possa ajudá-los a melhorar os seus relacionamentos. Peço ao Senhor que continue me orientando. Me ajude a ser uma pessoa melhor, porque eu sei que eu ainda erro muito, tenho muitos pecados. Senhor, cuide da nossa igreja, cuide da nossa família, da nossa família cristã. Cuide desse nosso país. Te agradecemos Senhor. Em nome de Jesus. Amém.